Olá, hoje nós vamos falar sobre polinômios. Eu trouxe umas questões que me pediram lá no Insta. Eu sou o professor Rodrigo, do Matemática Pop, então fica comigo. Então, vamos começando aqui. Eu separei algumas questõezinhas, como eu falei, foi uma demanda Lá pelo Insta, eu achei bem conveniente Achei interessante que é Um tanto abrangente, pega umas noções básicas De polinômio, eu vou resolver Tentar resolver de forma bem objetiva e rápida Essas questões, tentando dar Uma explicação dos Motivos, dos porquês Certo? Então vamos lá Aqui é um recorte Dessa questão, diz assim Eu tenho F menos D Menos G mais D vezes B Mais A, e onde Foi dado os valores dessas variáveis. Então o a vale menos 2, bx ao quadrado e assim por diante Esse problema é muito simples Basicamente nós temos que substituir as letras pelos seus valores correspondentes Ou seus polinômios correspondentes Note que cada letra corresponde a um polinômio Alguns são monômios como a e b, o c é um binômio e assim por diante O d é um monômio, o e é um binômio e por aí vai Substituindo e tendo só, eu chamo muita atenção para ter cuidado com o sinal o sinal é tudo, para não errar esse tipo de... É o sinal e as prioridades das operações Então vamos lá, substituindo O F uh, Vale X Então vou escrever já entre parênteses Como ele está entre parênteses, vamos respeitar Menos, então esse sinal de menos aqui O valor de D, que é menos 1 Então eu tenho menos, menos 1 Tá, fecha Menos G Veja que eu coloco o sinal de menos o sinal daqui, Independente de quanto que vale a correspondência Então 1 um menos x ao quadrado Como já é um, um binômio que Eu vou colocar entre parênteses também Usem e abusem dos parênteses Justamente para não se atrapalhar Com os jogos de sinais uh, Mais d Nesse caso d vale menos 1 um, Então entre parênteses menos 1 um, pois nós vamos fazer o joguinho de sinal Vezes b Que vale x ao quadrado mais A Que vale menos 2 Tá? Então tendo todo o cuidado para tirar esses dados de forma correta E agora a gente vai ajustar fazendo os jogos de sinais né? Eu vou manter o parêntese aqui Vai ficar X menos menos 1 um, Então X mais 1 um, Fecha parêntese Aqui eu posso fazer o jogo de sinal E tirar do parêntese Então menos 1 um, vai ficar menos 1 um, E esse sinal de menos Também tem que jogar aqui Então menos menos X ao quadrado mais x ao quadrado. Mais menos 1 um vezes x ao quadrado. Então, vai ficar mais, vamos escrever assim, menos x ao quadrado. Mais menos 2? Menos 2. Bom, o próximo passo para resolver uma expressãozinha assim de polinômios é juntar os termos semelhantes, ou seja, os polinômios de mesmo grau então vejo que o maior grau aqui é x ao quadrado é o grau 2, x ao quadrado depois o próximo grau vai ser em x ou seja, x na 1 um, e depois de grau 0 que é o menos 1 um, e menos 2 e 1 um. eu vou terminar de tirar tudo do parêntese aqui para não ter risco de ter... esquecer algum sinal então x mais 1 um, menos 1, um, já podemos ver que vai se anular aqui, né, mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2. Então, por fim, veja que eu posso, o, o primeiro grau 2, mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, se anulam, dá zero. E aí sobra apenas de grau 1 um, o x, e aí eu tenho mais 1 um, menos 1, um, dá zero, se anulam, e sobra menos 2, Ok. Bem simples, é só paciência e calma para resolver essa questão. A próxima é uma multiplicação de polinômios. Eu tenho dois binômios aqui. Uh, como eles estão entre parênteses, é, é fundamental deixar eles entre parênteses e, faz, e a gente aplica a propriedade distributiva, ou seja, esse primeiro termo aqui tem que multiplicar por cada um deles, dos termos do outro Binômio, e depois o menos 3x ao quadrado tem que multiplicar por cada um deles. Eu posso começar com menos 2 aqui, eu vou fazer vezes esse e vezes esse, escrevendo na sequência. Então 2x vezes 5x ao quadrado, ó, multiplico 2 com o 5, 10. E x vezes x ao quadrado é x ao cubo, tá? Soma os expoentes. Agora o 2x com o 4x, 2 vezes 4, 8, positivo, e x vezes x, X ao quadrado. Agora vamos partir para esse segundo termo, nunca esquecendo o sinal. Então, menos 3x3 vezes, primeiro, o 5x2 e depois, vezes o 4x. Vai ficar, então, menos com mais menos aqui. 3 vezes 5, 15. E agora, o x3 com x2 vezes da x na 5 porque soma os expoentes agora a mesma coisa menos 3 vezes 4 menos 12 x ao cubo vezes x x na quarta agora verificamos os ter se temos uh, termos do mesmo índice ó, aqui eu tenho 5, 4, 3 e 2 então tá pronto, só vou escrever em ordem então vai ficar menos 15x na 5 Uh, próximo, menos 12x na quarta Mais 10x ao cubo Mais 8x ao quadrado Tá pronto Sempre do grau maior para o menor Certo? Pronto, e vamos para o último exemplo Para a última questão que é uma divisão de polinômios Ela parece ser mais compli complicada Mas eu acho até bem interessante de fazer Bem divertida qual que é o segredo para a divisão de polinômios? Eu vou sempre olhar para o maior grau. Ele normalmente vai estar ordenado aqui, do maior para o menor. E eu vou me concentrar no maior grau aqui. Então, uh, o objetivo é sempre ir cancelando o maior grau da esquerda para a direita. Então, para cancelar esse aqui, eu vou... Veja que eu, eu nem me preocupo com o mais 1 um aqui. Eu vou me preocupar com 4x. Ao cubo. Então, para transformar esse x ao quadrado em 4x, ao cubo, eu vou multiplicar isso aqui por 4. Vai dar 4 vezes x, ao quadrado, vai dar 4x. Ao quadrado. Como eu quero ao cubo, então eu vou multiplicar por 4x, porque é o que falta. né? 2 mais 1, 3. E o 4 vezes 1, 4. Então, 4 ve 4x vezes x ao quadrado é 4x ao, ao cubo, perdão. Vou arrumar aqui E aí na sequência eu continuo 4x vezes 1 Mais Agora eu vou pular aqui e vou colocar no mesmo grau 4x Tá? Eu vou sempre colocando uh, Operando E aí eu vou colocar um sinal de menos E vou colocar entre parênteses isso aqui tudo Porque na divisão esse é o algoritmo padrão, né? nós vamos subtraindo Então 4x ao cubo menos 4x ao cubo dá zero Aqui seria uh, zero uh, Então vai ficar menos x ao quadrado Então 0x menos 4x então vai ficar menos 4x Vou até descer o seu mais 2 ali ó. Tá? Para a gente trabalhar com ele, Veja que ele ficou um grau menos né? Era 4x ao cubo, agora está menos x ao quadrado. Então novamente eu vou focar aqui nesses, nesses graus aqui. aqui está grau 2 e aqui é grau 2. Então veja que eu não vou multiplicar que não vai ter letra, não vai ter x. Como eu quero menos x ao quadrado que tenho x ao quadrado, então eu vou multiplicar por menos 1, um, tá então menos 1 um vezes x ao quadrado vai ficar menos. X ao quadrado Menos 1 um vezes 1 um, Vai ficar menos 1 um. Veja que é grau zero, então vou colocar aqui embaixo Tá? Lembrando que nós subtraímos Tudo isso, então coloca um menos na frente Para trocar todo o sinal, vai ficar Menos X ao quadrado Menos menos X ao quadrado, vai ficar mais X ao quadrado Isso aqui dá zero Aqui eu não tenho, aqui seria zero Tá? Então só copia Menos 4X então, menos dois, mais 2, dois, menos menos 1, um, isso aqui vai ficar mais 1, um, tá? Então, 2 mais 1, um, 3. No momento que eu cheguei num grau inferior ao grau do... aqui em cima, significa que encerra a minha divisão. Então, esse vai ser o quociente. E esse meu resto. Pronto. Simples e fácil. Ok? Então, se eu te ajudei nesse vídeo, então pode dar um like aí, compartilha. Então, até mais!